Porque não querem saber do menino que tem maldição, não querem tocar e não querem falar com medo de uma contaminação, vivendo a solidão, vazio, sem luxo. Talvez porque disseram que sou um menino bruxo. Eu quero convidar a moçada toda de Nova Friburgo e região para participar com a gente domingo próximo, dia 25 de maio, de um congresso de missões do Caminho do Evangelho, que vai trazer notícias do que tem acontecido tanto aqui na cidade quanto também lá do outro lado do mundo, na África, onde brasileiros têm ajudado em missões humanitárias importantes. Eu estarei nesse dia aí, no endereço que está passando aqui na tela. Todo mundo que puder vir, vai ser muito bem recebido, vai ser um prazer estar com você. Meu coração é alvo, o meu sorriso é puro, e ser feliz eu tento. Preciso da sua mão, para me sentir a salvo. Eu vivo em meio ao caos, mas eu tenho o céu por dentro.